Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do podcast Toque de Cura. Ao meu lado aqui eu tenho o doutor Luiz Eduardo Análio, médico quiropraxista. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, cara. Jóia. Bem. Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai tirar dúvidas das pessoas aqui, Isso. o que, que o pessoal tem perguntado, tem falado aí é, sobre a quiropraxia, né? Com base aí nas, nas entrevistas que a gente tem feito aqui. Nos últimos, nas últimas semanas Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor Se é verdade que as pessoas sentem é, dores após a quiropraxia Se isso pode acontecer, né? Qual é a incidência dessas dores após a quiropraxia? É, e se tem essas dores, é, o que, que foi feito de errado durante a quiropraxia? Legal é, boa tarde, pessoal. Primeiramente, né? É, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas gerais aí e algumas mais específicas. O, só o termo quiropraxia já, já gera uma dúvida, uhum. né? O que, que é a quiropraxia, né? Mas, assim, não é comum de, de se sentir dores com os ajustes, né? O que pode acontecer, assim, da mesma forma que os medicamentos e que outras terapias vão ter alguns efeitos colaterais, né? Cada corpo vai reagir de uma forma. Então, na maioria das vezes, a gente vai só para o lado positivo ali do, do alívio, da melhora, né? Mas, às vezes, a pessoa ela já está com muita dor, ela está num quadro inflamatório é, muito grande. Então, qualquer coisa que você faça ali para o corpo vai ser dolorido. Você encosta ali na pessoa e já está doendo, uhum. né? Então, não que o ajuste vá machucar mais, né? Até porque a gente uma das coisas que a gente preza bastante na clínica é ser o mais agradável possível para o corpo quando a gente é, faz esses ajustes, essas correções, tá? Então, assim, se a pessoa ela já está com dor, está com uma movimentação limitada, a gente vai usar outras técnicas para poder ser agradável para o corpo dela, né? Então, a chance dela ficar mais dolorida do que antes é muito difícil, tá? ela já pode estar com dores e essas dores, às vezes, o máximo que vai acontecer é elas persistirem por um tempo, ou então elas vão aliviar um pouco, mas ainda vão ah, continuar num, num nível menor e tal, né? Agora, o ajuste gerar uma dor é muito difícil, a não ser que, você tem, que tenha sido feito de uma forma excessiva ou de uma maneira mais, mais brusca, mais é, violenta, vamos dizer assim, uhum. né? Isso é o que a gente comentou no, no podcast passado, né? Não é só estralar e, e achar que tudo corrigiu. Cê, às vezes você pode estar tá machucando mais, né? Então, o ajuste ele é uma coisa específica para melhora mesmo, né? Certo. Beleza? Então, não é comum que a gente encontre, por exemplo, quiropraxistas que é, provoquem mais dor na pessoa do que antes de ela passar com, com, pela consulta, né? Sim, sim, não não é comum, não. É a não ser muita gente trabalha de uma forma um pouco mais é... não não é nem violenta nem um pouco mais rígida assim uhum. né então é chamado mão pesada exatamente Tem gente que fala né? assim o ah, tigrão nossa, lá mão pesada, o tigrão uhum. né então ele vai só do cara às vezes o próprio toque da pessoa já é mais intenso mais forte né uhum. Então, às vezes, e muita gente é mais sensível, cada pessoa vai ter a sua sensibilidade ao toque, ao ajuste, né? Então, se você pega uma pessoa que já está com dores, que tem uma, um limiar de dor menor, né? Ou seja, ela aguenta menos dor, ela pode ser... pode ficar um pouco mais dolorida, assim, depois dos ajustes, né? Uhum. Mas aí acaba sendo um pouco de... dessa dosagem ali, né? De controlar o, o quanto essa pessoa é sensível com o quanto a gente pode ajustar ou o quanto a gente pode ser... É, fazer essa manipulação ali nela. Então tem que ter esse equilíbrio ali para a pessoa não sair com mais dor do que ela chegou, né? Uhum. Porque senão ela não volta nunca mais. <risos> Doutor, eu não tenho dor. Eu posso fazer quiropraxia? Pode, com certeza. Vai, é, é o melhor dos cenários, na verdade, né? Porque é a mesma coisa do carro. Você leva o carro para consertar sempre que ele está estragado, você esperou estragar para poder corrigir. Uhum. Então, além de ficar mais caro, né? provavelmente você vai ter muito mais dor de cabeça com isso, né? Agora, se você faz lá as revisões direitinho, no, no tempo certo, você anda com o carro sempre com o óleo direitinho, é, calibrado, alinhado, balanceado, a chance dele dar problema vai acontecer, mas a chance é muito menor, né? Então, o corpo é a mesma coisa. Se a gente se previne, tanto com a quiropraxia quanto fazendo as outras coisas ali, por exemplo, alimentação, quantidade de água, dormindo bem, a chance dele dar problema é muito menor, né? Uhum. E quantas sessões precisam ser feitas, doutor, é, durante a, a quiropraxia para que você resolva o problema de uma dor? Ela é relativa ou tem um número, um número, um número global? Número certo. É. Uhum. É muito relativo, sim. Depende muito de cada pessoa. Desde as primeiras sessões, essa pessoa já costuma sentir alguma melhora, alguma mudança ali no corpo, né? Uhum. Por mais, mais intenso que ela esteja, por mais crônico que seja esse problema, né? De mais tempo ali para trás, mas ela já costuma sentir alguma diferença. É... Agora, pensando assim, em quantas sessões, é muito difícil de falar, viu? O que a gente tenta sempre encaixar no tratamento dentro do, do toque de cura é um período de pelo menos três meses, tá? Uhum. Dentro desses três meses, essa essas frequência vai variar um pouquinho. Às vezes semanal, às vezes duas vezes por semana, às vezes quinzenal, né? Pode começar a semanal e ir espaçando um pouco mais já dentro desses três meses, tá? Porque dentro de três meses é onde a gente tem um processo de cicatrização é, fechado, assim, né? Um processo de cicatrização mais completo, tá? Uhum. Então, às vezes a gente vai corrigir tem gente que passa ali uma, duas, três, quatro sessões e melhora muito e já não volta mais. Provavelmente vai passar dois, três meses e essa pessoa vai estar do mesmo jeito que ela estava antes. porque A estrutura da coluna ela não se, se cicatrizou, se regenerou. Ela só melhorou um sintoma, então ela tirou um pouco, o copo estava muito cheio ali de água, ela abaixou um pouquinho esse nível, mas o, a, as gotinhas estão continuando pingando ali, uma hora vai transbordar de novo. Tá, então, é mais ou menos uhum. isso que acontece. Doutora as pessoas sempre querem saber quanto que custa fazer criopraxia. Legal, isso é importante. Uhum. <risos> ah, as consultas no toque de cura, elas custam, tem um valor de R$ tá O valor, pensando no valor avulso. né Cada consulta. Cada consulta, uhum. isso. A gente chama a primeira consulta de avaliação, né? Mas, na verdade, a avaliação ela é uma primeira consulta completa. Ela vai durar um tempo maior. Porque a gente vai ter esse processo de avaliação no começo para depois uhum. fazer os ajustes, para depois fazer a sessão mesmo de quiropraxia. Né? E, e as outras sessões, a partir dessa avaliação do que for constatado e, e como a gente... Daria continuidade com aquela pessoa, a gente tem alguns planos, alguns pacotes de consulta, né? Uhum. Então, você acabou de perguntar quanto dura mais ou menos. Vamos supor um pacote de 10, um plano de 10 sessões. Ele vai se encaixar dentro desses três meses, então provavelmente ela vai fazer as seis primeiras semanais e as quatro últimas quinzenais, tá? Dá mais ou menos três meses, três meses e meio, né? E aí dentro desse, desse, desses pacotes, as consultas, dependendo da forma de pagamento, à vista, parcelado e tal a gente tem alguns descontos que a consulta vai abaixando, chega a custar 120, 112, depende da, do tanto de consultas e da forma de pagamento. Né? Uhum. Ela abaixa bem. Doutor, a é, pessoa está com dores, está com muitas dores nas costas, nas costas, por exemplo, na coluna, é, ela resolve fazer a quiropraxia. Certo. A quiropraxia apenas... Ela resolve o problema? Ela ajuda? Ou é um adicional? Como que, como que a pessoa tem que interpretar isso? Né? Tá. Ela precisa buscar outros atendimentos além da quiropraxia? Ou em alguns casos ela uhum. só a quiropraxia é suficiente? Legal, cara. Essa pergunta é boa. Uhum. <risos> é, mais importante do que qualquer tratamento que essa pessoa for buscar, seja com a quiropraxia ou qualquer outro, outro tipo de... qualquer outra alternativa... É, é a mudança de hábitos, né? Porque ela pode fazer quiropraxia, fisioterapia, pilates, RPG, acupuntura, né? Fazer, cuidar da parte emocional, sendo que se ela não tá reparando no dia a dia dela como que tá sendo essa, essa rotina, o que que ela tá fazendo para prejudicar ou para contribuir, para prejudicar ou melhorar esse problema, né? Porque senão ela vai ficar gastando dinheiro ali e não vai estar tá corrigindo a, a raiz do problema, uhum. né? Então, se eu tenho lá uma dor na lombar e eu trabalho muito tempo sentado, não faço nenhum tipo de atividade física, tomo pouca água, me alimento mal e durmo mal, ela pode fazer quiropraxia todo dia que provavelmente ela vai melhorar um pouco e vai voltar. Vai melhorar e vai voltar, né? Então, é, tanto pensando na quiropraxia quanto em outros, outros tratamentos, é, a chave é essa mudança, né? Então, se ela... Tá dessa forma hoje é porque tudo que ela fez da, de, daqui para trás levou ela a ficar nesse quadro. Uhum. Se ela continua com os mesmo, mesmos hábitos, as mesmas rotinas, né, ela vai ter um resultado igual lá na frente. Então, a gente sempre bate nessa tecla de... Com, é, com a quiropraxia, a gente vai corrigir e melhorar bastante desses problemas, mas ela precisa parar de causar isso no dia dela, uhum. né? Senão, a gente tá, ela chega lá com uma faca fincada no braço, por exemplo, né? É, é, uhum. Simulando, né? <risos> é, e a gente tá tirando essa faca aos pouquinhos. Só que todo dia que ela vai para casa, ela passa uma semana lá fincando a faca de novo. Então não, não vai ter jeito, essa faca sempre vai continuar ali. Né? Pessoas, porque tem gente que às vezes acha que a quiropraxia. Lógico, ela ajuda, mas ela não resolve tudo. Não faz milagre. Não faz milagre, né, <risos> doutor? Tem que, dependendo da situação, tem que procurar é, ajuda é, com médico no hospital, né? Sim, Quais sim. Quais situações, doutor, que costumam. É, a pessoa às vezes acha que é, a quiropraxia vai resolver e muitas vezes não resolve. Oh, é difícil de não ter nenhum resultado, sabe? É, uhum. A quiropraxia é muito legal por conta disso. Quando, quando a gente percebe que aquele problema específico que a pessoa buscou a gente ali, né? Ela, ela tem um objetivo em mente e a gente não vai contribuir com aquele objetivo, a gente já nem, nem passa nenhum plano de tratamento para ela, já ah, encaminha para algum outro profissional que vai ajudar ela nesse objetivo. Né? É, agora, de, quando a gente percebe que vai ajudar e essa pessoa segue direitinho a frequência, começa a ter uma mudança de hábitos, é muito difícil essa pessoa não ter nenhum resultado. Né? Hum. De 0 a 10, pelo menos um ela vai melhorar. Né? Se ela melhorou só um é porque tem mais coisas ainda que ela precisa corrigir. Né? Mas a quiropraxia ela é um tratamento muito, é, muito amplo. Assim, né? Ela não vai ser um tratamento específico para nenhuma coisa, porque a ideia nossa é fazer sempre o corpo funcionar de uma maneira melhor. Então... Às vezes ela vai buscar por uma dor na lombar, mas ela percebe que o sono começa a melhorar, ela percebe que é, ela está com, com mais disposição para pra praticar atividade física, né? Então, é... A gente tem o objetivo de fazer ela melhorar. Agora, o que vai melhorar é muito difícil de, de dizer, uhum. né? Tá certo. Então, assim, é. Qualquer pessoa pode fazer quiropraxia, criopraxia, doutor. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ah, será que eu posso fazer? Será que não é controle indicado para mim? Sim. Eu tenho, às vezes, a pessoa tem um problema mais sério na coluna, já sabe que tem e fica meio no receio de fazer. Você uhum. acha que é, é, qualquer pessoa pode fazer ou tem alguma uma restrição para algumas pessoas? Certo. Qualquer pessoa pode fazer, na maioria das vezes é muito difícil quem não, quem a gente não consiga ajudar pelo menos um pouco, né? Por que, que eu digo um pouco? Que às vezes essa pessoa, tem muita gente que procura a gente já com lesões crônicas, já fez uma cirurgia ali na coluna, colocou placa, pino, então, sei lá, fez uma cirurgia na cervical, por exemplo. A gente tem sete vértebras na cervical, né? Ela imobilizou três, quatro vértebras ali, então coloca as hastes lá, né? Coloca os parafusos. E prende essas vértebras, ela vai, falando bem simples, simples assim, é, é, vai dar uma limpada ali naquela região, a cirurgia, então vai tentar, tem algumas partes do disco que podem estar tá comprimindo a medula e os nervos, ele vai fazer uma, uma limpeza desse disco que está comprimindo e tal, e depois imobiliza aquilo. Então assim, aquela região muito provavelmente não vai ter problemas mais, mas também ela não vai se movimentar. Então, não adianta a gente querer corrigir alguma coisa ali, porque a gente pode acabar machucando essa pessoa, né? Então, tem algumas restrições, por exemplo, nesse caso, quando a pessoa já está, por exemplo, está com uma fratura que não foi consolidada. Então, a gente espera aquilo se cicatrizar, né? É, casos de osteoporose muito severa, né? A pessoa tem os ossos muito frá frágeis da coluna e do resto do corpo também então dá para a gente fazer algumas correções, mas são coisas bem levinhas, bem provavelmente vai ser um trabalho bem gradativo, né, bem gradual, né. então dá para ajudar todo mundo de alguma forma. algumas pessoas vão ser mais ajudadas, outras já vão ser é, menos ajudadas pela hum. quiropraxia, mas podem ser mais ajudadas por outras terapias alter, alternativas, assim. Né? Doutor, para luxação também funciona a quiropraxia? Não, não. não. A luxação é, é, na maioria das vezes, o ortopedista mesmo hum. que vai corrigir, né? Porque isso é interessante, que muita gente acha que a coluna sai fora do lugar, né? Na verdade, ela pode até sair, como qualquer outra articulação do nosso corpo. Acontece muito em ombro, né? Eu deve ter visto aí atleta, jogador de futebol que cai e sai o ombro do lugar, uhum. né? Apoia e aí sai o ombro. já. Tem que o ombro é uma articulação muito, muito instável, né? Ela tem movimento em muitos, muitos planos ali, então pode acontecer sim. Eu, inclusive, tinha esse problema e tive que fazer uma cirurgia no ombro. E Agora, a coluna, para ela sair do lugar, tem que ter um trauma muito específico, um acidente muito grave para isso acontecer, né? Por coisa do nosso dia a dia, ela não vai sair do lugar. Ela fica subluxada, né? É diferente de alguma coisa luxar e ela subluxar, ela tem um desalinhamento pequeno, uhum. né? Então, na coluna costuma acontecer mais essa subluxação do que a luxação. Na luxação, igual o ombro, por exemplo, você tem que ir para o hospital, né? Para poder fazer a, a correção. No meu caso, a primeira vez, ele saiu do lugar e não voltou. Tive que ir para o hospital, né? Ele ficou... Pra fora lá, com o braço uhum. caído e tal. É, fui pro hospital a primeira vez. Eles fazem a redução lá, que eles chamam, né? De colocar essa articulação no local volta, de novo. Né? Isso. Uhum. E, só que aí nisso machuca muita coisa, né? Machuca ligamento, machuca músculo, tendão. Todas as estruturas que estão ali em volta. Então, depois disso ele ficou muito instável. Aí no final eu espirrava e ele saía do lugar. Caramba. Aí ele voltava sozinho, entendeu? Eu movimentava ele assim e ele já voltava. Mas aí tive que fazer uma cirurgia pra proteger ele ali, fazer essa, essa limpeza que tinha que fazer ali, né? Colocou também algumas âncoras, algumas hastes para segurar ali. Mas hoje em dia tem movimento normal, faço minhas coisas normal. Tá certo, doutor. É, criança pode fazer quiropraxia? Criança pode, com certeza. Recomendado. É. Essa, essa questão da prevenção, né? Que você comentou de é, quem não tem dores também pode fazer quiropraxia. É, a criança vai entrar mais nesse processo de prevenção mesmo, né, então ontem mesmo eu atendi uma menininha de 3 anos, né, e, e o filho de uma paciente de 11 anos, né, então assim, a de 3 anos foi bem tranquilo, tinha pouca coisa para corrigir, agora já na de 11 anos foi a primeira vez que ele passou, é... Ele já tinha bastante coisa na coluna para corrigir, não sentia dores, nem nada. A mãe levou porque ele estava com muita má postura, né? De ficar sentado assim, mas isso não incomodava ele também. Mas é uma coisa que a longo prazo provavelmente iria gerar alguma lesão, algum desgaste ali na coluna dele, né? Uhum. Então a gente começou a corrigir ontem, eu aconselhei ela pelo menos uma vez por mês levar ele para a gente fazer as correções provavelmente ele vai ter uma coluna muito mais saudável. <risos> tá certo. Dr. Luiz Eduardo Análio está aqui com a gente, falando sobre quiropraxia. A gente já volta com o nosso podcast para responder as perguntas que vocês fizeram. Já já, toque de cura de volta aqui no Diário de Suzano. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o podcast Toque de Cura. Ao meu lado, Luiz Eduardo Análio, doutor Luiz Eduardo Análio, <risos> quiropraxista falando sobre quiropraxia. Doutor, vamos responder então algumas perguntas que as pessoas mandaram para gente pelo WhatsApp. Né, A gente recebe bastante perguntas pelo WhatsApp, o pessoal olha na, no Facebook, às vezes está com o WhatsApp na mão, manda para gente ou até solta no, no próprio Facebook. Legal. Eu tô, a pergunta, tô com a pergunta aqui do Antônio Carlos dos Santos, do Jardim Casa Branca, aqui em Suzano, né? Região aqui da, do Centro Expandido. Ele fala assim, ó, existem animais que fazem acupuntura, isso é permitido? A quiropraxia pode ser feita em animais também? Sim, sim. Pode? Pode. Como que pode isso, doutor? Explica pra gente. É o que a gente chama da quiropraxia veterinária, né? Então, uhum. eu não vou saber muito bem te, te explicar qual que é a formação, é, se, qual que é o, a graduação que essa pessoa precisa fazer. Se não me engano, ele precisa das duas graduações, tanto de quiropraxia quanto da veterinária, para depois fazer uma, uma especialização né, nisso. É, mas existe sim, cê, tem vários vídeos hoje em dia. No Brasil é mais difícil de, de encontrar, apesar de que tem alguns. Pra, por fora aí é muito mais fácil, né? Principalmente nos Estados Unidos, assim. É, da mesma forma que a gente tem coluna, os, os animais que têm coluna vertebral, né? Uhum. Então, cavalo, eles fazem bastante, cachorro, uhum. né? Porque tem a é, mesma coisa da gente, né? eles te, costumam ter menos problemas porque eles ficam em quatro apoios, né? Então a coluna não sofre toda a ação da gravidade de cima para baixo ali nela, né? Ele vai ter esses quatro apoios que vai dar uma sustentação melhor para a coluna. Então a anatomia toda diferente, né? Isso tem que, que ser estudado melhor para poder fazer uma correção. O quiropraxista humano não pode, uhum. não consegue fazer as correções ali no, no animal, né? Mas uhum. existe sim. Então existe o, o quiropraxista humano e o Isso. quiropraxista. Veterinário, Veterinário. Exatamente. não é mesmo, não, o mesmo, um deles não mexe com os dois, né? Exatamente, exatamente. é totalmente diferente. Uhum. Doutor, a Marta Barbosa do Boa Vista, né, lá na região norte de Suzano. Certo. Olá, doutor. É, sou Marta, moro no Boa Vista. É, minha mãe tem 83 anos de idade, ela tem muitas dores nas costas Ela pode fazer a quiropraxia? E como isso vai ajudar ela, principalmente nesse estágio da vida, doutor? Como Legal. isso pode ajudar a mãe da, da Marta Barbosa? Marta. Legal essas perguntas aí <risos> é, A quiropraxia, como a gente comentou no, no episódio anterior, sobre o ativador né, Que vocês ficaram com dúvida hum. até desse aparelhinho é um aparelhinho que vai fazer um impulso na, na vértebra, não corre risco nenhum de machucar, ele tem uma regulagem de força. É, então, provavelmente ela está com 83, né? 83, 83. anos. Aham. Já é uma coluna que deve ser bem fragilizada, que deve ter bastante machucados ali nela, né? Se a gente vê que é o caso de pedir algum exame, alguma coisa também, às vezes a pessoa já até tem, né? Mas dá para corrigir bastante coisa com o ativador, dá para usar outras técnicas complementares. Não necessariamente precisa fazer as manipulações ali, porque provavelmente a coluna dela não não está preparada para receber essas manipulações, mas o objetivo vai ser o mesmo, mesmo o mesmo que seria para uma pessoa de 30, 40 anos de idade, também vai ser para uma pessoa de 80, 90, 100 anos, né? Não tem restrição de idade, não. E costuma ter muitos resultados legais, né? Mesmo que a pessoa ela tenha bastante limitação, é... a maioria dessas pessoas mais de idade, ela já tem outros problemas de saúde também, né? Então, acaba ficando com uma uma saúde de uma forma geral, não só da coluna, debilitada, né? E aí a gente começa a corrigir, começa a ter uma melhor comunicação do sistema nervoso que está passando pela coluna, essa pessoa começa a viver de uma forma melhor, uma outra qualidade de vida, né? Pessoas buscam a gente com é, cadeirantes, né? Que, por exemplo, estão na cadeira de roda não por, por uma lesão na medula, mas por qualquer outro tipo de patologia. E ela não é uma coisa que a gente vai conseguir tirar ela da cadeira de rodas, mas ela vai conseguir, com certeza, ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor movimentação dos braços, da cabeça, tudo isso muda. Doutor, agora uma pergunta minha. Tá? Certo. Articular. Porque a gente que é jornalista, a gente... Lógico, a gente sai pra rua, às vezes faz alguma coisa na rua, mas a maior parte do tempo a gente fica na cadeira. Sim. Doutor... A, a, a quiropraxia ela pode ajudar a gente, o jornalista, né? As pessoas que trabalham sentadas de uma forma geral, de, é, como que ela pode ajudar e se ela ameniza problemas na coluna que a gente pode ter pelo excesso de tempo sentado? Sim. Hoje em dia tem mudado muito, né? Antigamente, assim, eu, eu venho de Minas, né? De uma cidade bem pequena, então, até na época que eu morava lá, as pessoas trabalhavam mais com trabalho braçal mesmo, né? Fazendo força, lá tem muito sítio, essas coisas assim, então... É, o trabalho era mais dessa forma. Hoje em dia, principalmente nas cidades maiores, né, é, as pessoas têm trabalhado cada vez mais sentado, cada vez mais com o movimento repetitivo, né, nas, nas máquinas e tal. E isso prejudica muito. né, Pensando na posição sentada, por exemplo, é muito difícil a gente ficar né, numa posição correta o tempo todo. É. Você vai se concentrar ali no trabalho, você vai relaxando a postura. Você vai deitar na cadeira, tem que deita na cadeira. Vai né? Uhum. Então, mesmo que você se conscientize da postura, preste atenção, faça atividade física para te ajudar no trabalho, você passa muito tempo sentado, né? 8, 10, 12 horas sentados, né? Então, a pressão, principalmente na lombar, aumenta muito, né? A chance de causar hernes de disco ali aumenta. A questão da anteriorização da cabeça, né? Então, a pessoa fica muito com essa postura aqui para frente, tensiona muito essa musculatura, superior, né? Então, todas essas questões a quiropraxia ajuda, né? Tudo que, que envolve questão a, a biomecânica, né? Musculatura, tendão, ligamentos, as vértebras, o disco, a quiropraxia vai fazer isso funcionar de uma maneira melhor. Certo. Beleza. Beleza. Doutor, o Pedro Melo da Vila Santista, lá em Mogi, uhum. É perto de lá onde você mora, né? É aqui. perto. É pertinho. É, ele fala assim, ó, sou estudante de fisioterapia, estou no segundo ano e me interessei muito pelo assunto dos podcasts. Mas gostaria de saber por que há um impasse tão grande entre a fisioterapia e a quiropraxia. Os fisioterapeutas querem que a quiropraxia seja uma subespecialidade da fisioterapia e os quiropraxistas querem que seja uma profissão independente. Pode me explicar, por favor? Legal, Explica para o Pedro Melo, da Velocatista. Legal. <risos> Essa pergunta é muito boa também, uhum. é, hoje em dia assim, a quiropraxia no, nos outros países, né, ela já é uma profissão regulamentada, né, então, ou seja, a pessoa precisa fazer uma graduação de quiropraxia para poder é, exercer a quiropraxia, ser quiropraxista, né. No Brasil ainda está nesse processo, nesse impasse aí que ele uhum. falou de regulamentação, né? Porque a fisioterapia é uma profissão muito grande no Brasil, né? Ela tem um número de profissionais muito maior do que os profissionais graduados em quiropraxia, né? Então é isso, eles, a fisioterapia quer a quiropraxia para ela ali como uma especialização, né? Mas a quiropraxia já existe, hoje em dia, se não me engano, são quatro ou cinco faculdades de quiropraxia, não me lembro agora... No Brasil. Então, fica nesse impasse, né? Ah, já é uma graduação, mas ainda não regulamentou como graduação. Então, vamos passar a ser uma especialização, mas existe a graduação e aí fica nisso, né? Então, assim, ao meu ver, as duas coisas tinham que se, se unir, né? Porque tanto a fisioterapia especializada em quiropraxia ou o próprio quiropraxista graduado em quiropraxia, eles vão ter o mesmo objetivo de ajudar as pessoas, né? Então, quanto mais profissionais a gente tiver nisso, melhor, né? Só que, como não depende só de mim, né? Pelo contrário, <risos> eu sou muito pequeno perto disso tudo, depende de, de coisas muito maiores, aí fica nisso, não regulamenta. O problema disso é que nesse meio termo entram pessoas que não são nem graduadas em quiropraxia e nem fisioterapeutas especializados em quiropraxia, é, que fizeram um curso lá de final de semana, um curso online de quiropraxia que hoje em dia yes. existe, né? E aí não tem nenhuma lei que impeça ele de falar que faz quiropraxia, então ele vai sair estralando todo mundo, né? E pode machucar as pessoas fazendo isso e não vai ter nada que que impeça ele, uhum. né? então esse é o problema. <risos> o, geralmente os quiropraxistas eles querem que que a quiropraxia se torne mesmo uma uma subdivisão aí da, da fisioterapia ou alguns preferem que fique como está. A maioria que eu conheço quer que seja como graduação, uhum. né? Uma questão de ego ali talvez. <risos> eu sinceramente não, para mim é lógico, né? É uma questão muito grande. A gente não sabe o que, que... Quais os efeitos que isso teria a longo prazo, assim, né? Se caso é, regulamenta a graduação e regulamenta também a especialização, né? Mas, pensando assim, é muito melhor ter uma coisa regulamentada, que você tenha leis a ser seguidas, do que uma coisa que não tenha nenhuma lei ali. Seja, não vou falar que é uma bagunça, mas uhum. que não tenha nada, nenhum, impeditivo, nenhum fator impeditivo ali para essas pessoas, né? Então... É, por mim, não vejo problema, né, eu acho que se juntar as duas coisas e todo mundo, lógico, não juntar algumas coisas beneficiando só uma área, né, beneficiando só a quiropraxia ou só a físio. Eu acho que teria que ter um comum acordo, né? Mas a maioria, da aí por isso que fica nessa briga, porque a maioria dos quiropraxistas quer ela como uma graduação uhum. e a maioria dos fisioterapeutas querem como uma especialização. Uma especialização né? uma especialização dentro da fisioterapia. Dentro da fisio, isso. Mesmo que é, a quiropraxia não seja uma uma especialização dentro da fisioterapia, isso não reduz a segurança da, da quiropraxia, né? A pessoa pode Sim, fazer isso. Sim, né? com certeza, né? É, eu não sei como que funciona uma especialização de, de quiropraxia para fisioterapeutas, tá? Mas pensando na graduação, você vai ter ali, é, quando, na minha época eram quatro anos e meio de curso, né? Então, da mesma forma que tem a, a fisioterapia, que vai ser totalmente... É, eficaz e segura, tem a quiropraxia também, que a pessoa, uhum. a pessoa fez uma graduação para isso, então não tem perigo nenhum. Certo, beleza. <risos> joia Doutor, a gente já volta então com o nosso podcast Toque de Cura, você que está nos acompanhando, segura um pouquinho que já, já a gente volta aqui no podcast No Diário de Suzano. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o podcast Toque de Cura. Estou ao, ao lado do Dr. Luiz Eduardo o médico quiropraxista. Doutor, eu queria que o senhor é, deixasse os contatos, então, da, da clínica, né, da unidade é, que o senhor é, tem aqui na, na região. E os contatos aí de Instagram e telefone também. Legal, com porque certeza. Porque as pessoas podem conhecer o senhor, Trabalhar, <risos> é, o tra conhecer o trabalho do senhor, né? Uhum. E também é, solicitar aí uma consulta. Legal. A gente tem o Instagram oficial da Toque de Cura, que é toque de cura, underline quiropraxia, né? É, é o Instagram, digamos que de, era de todas as unidades antes e agora as unidades começaram a, a fazer o seu Instagram específico, né? Então, aqui de, de Suzano é toque de cura Suzano, né? Bem, bem fácil, <risos> sugestivo <risos> aí, né? E... Lá já tem o link que direciona direto para o WhatsApp. No próprio direct do Instagram também, podem perguntar, mandar as coisas lá, né, que o pessoal responde. É, o número de WhatsApp é 950466131. É, a gente tem o Facebook também, né, que já direciona também para o Facebook lá. Né? É, a gente hoje falou de bastante dúvidas, né, esclareceu bastante dúvidas aqui. E nesses canais de atendimento também, tanto WhatsApp quanto Instagram, é, mesmo que não seja para marcar uma consulta, mas para esclarecer dúvidas, para né, perguntar o que for preciso aí, pode mandar lá para a gente que a gente sempre está... Disposto aí a, a responder, a esclarecer tudo isso aí. O Instagram é o arroba toque de cura, underline quiropraxia. O que esse, que a... é o, esse é o oficial, né? Uhum. Uhum. É, o que, que a pessoa encontra quando ela entra no Instagram de vocês? Ela vê o que lá? Putz, tem bastante informação legal lá, cara. A gente, nos stories, tem coisas do dia a dia, né? Então, hoje, por exemplo, é que a gente não postou ainda, mas hoje eu atendi um, um atleta em Mogi, ele começou a passar pouco tempo com a gente... E ele é personal, ele é, prof é professor de educação física, né? E ele foi competir um campeonato brasileiro de atletismo em Florianópolis esse final de semana. O cara ganhou só cinco medalhas de ouro, né? De, ah. Em cinco modalidades, né? Foi 100 metros rasos, salto à distância, salto triplo, 4 por 100 e 4 por 400 né? O cara ganhou um pouquinho de coisa. Isso que ele começou a passar por uma lesão na lombar que ele estava, né? Então, a gente vai mostrando essas coisas do dia a dia e as postagens de, de feed, né? É, tem bastante coisa de, tirando dúvida também, explicando sobre a quiropraxia explicando sobre outras coisas que, que as pessoas às vezes não relacionam com a quiropraxia, mas que está totalmente associado, né? Então, dicas de alimentação, dicas de sono, dicas de fatores emocionais, alguns vídeos inspiradores, motivacionais. Então, tem bastante conteúdo legal, tanto no toque de cura quiropraxia, quanto no toque de cura de cada unidade, né? No, no de cada unidade são as mesmas postagens do feed, o que vai mudar é mais o, a parte dos stories diários é. aí, né? Entendi. Legal. Tá certo. Doutor, olha, muito obrigado Eu pela que agradeço sua presença mais, mais uma, uma vez. vez. É, estamos juntos aqui com o Toque de Cura, o podcast Toque de Cura. Doutor Luiz Eduardo Análio está aqui com a gente, quiropraxista. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do podcast Toque de Cura. Um abraço a todos e até semana que vem.